Oi, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a síndrome ásia. O que é a síndrome ásia? Então é uma doença autoimune desencadeada por adjuvantes. Que nome difícil, né? O que vem a ser adjuvante? Pode ser algum tipo de material que causa uma reação do organismo aquele material Então a gente pode ter como adjuvante alumínio algum produto associado a algum tipo de medicação de vacina e entre eles também o silicone então essa síndrome ásia ela foi descrita já existem estudos comprovando essa possibilidade de desses materiais causarem essa reação do organismo e o que está na moda hoje é buscar essa associação da, do silicone, da colocação do silicone e desenvolver doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? A gente tem várias doenças autoimunes, esse é o problema. Que pacientes que não colocaram silicone. Que não tem silicone tem doenças autoimunes. Então não existe essa relação direta. Coloquei o silicone e vou desenvolver uma doença autoimune. E não existe uma relação direta também de que eu fiz algum produto, usei algum adjuvante desse, ou tomei uma vacina e desenvolvi doença autoimune. Uma doença autoimune ela pode ter uma história familiar. E a gente diz que na maioria das vezes você não consegue buscar uma causa específica para esse tipo de doença. A verdade é que o seu organismo, por algum motivo, ele começa a reagir contra as células do próprio organismo. E ele desenvolve alguns sintomas muito inespecíficos. O que, que é isso? Você pode ter cansaço exagerado, você pode ter dor muscular, você pode ter dor nas articulações, você pode ter insônia pode ter déficit de memória, desatenção. Então são coisas que várias doenças podem apresentar, mas elas estão muito ligadas a essas doenças reumatológicas. E colocar o silicone e desenvolver uma doença dessa é algo muito raro, essa síndrome ásia. Que é aí que vem a motivação desse vídeo e desse debate com vocês. Hoje, é, a gente até comentou em outro vídeo sobre o modismo na cirurgia plástica, então tem muitas tendências. A tendência atual é a gente não ter aquelas mamas volumosas ou bem marcadas como antigamente. A tendência hoje é o contrário, a gente tem mamas naturais, mamas pequenas... E o que a gente tem visto é que algumas pacientes têm nos procurado no consultório para retirar o silicone. E elas ouviram falar que além dessa, dessa motivação que elas já têm por nova tendência de querer ter mamas pequenas, que, peraí, mas eu também tenho fibromialgia. Será que se eu tirar o meu silicone vai resolver minha fibromialgia? E aí que mora o perigo. Aí que fica o nosso alerta. Não existe uma relação direta entre o seu silicone e a doença autoimune que você possa ter desenvolvido ou que você já até existia antes de colocar o seu silicone. Então não significa que tirar o seu silicone vai resolver o seu problema. Eu tenho algumas pacientes que colocaram silicone e desenvolveram alguma doença autoimune depois. E será que o silicone foi o gatilho? Será que o silicone foi... colocar o silicone foi o, o que motivou ter essa doença? Eu posso dizer para vocês, baseado em especialistas, tem até, eu sugiro que vocês procurem depois, um vídeo, um debate que foi feito que está no canal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Mitos e Verdades sobre a Síndrome Ásia e a ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia foi entrevistada e ela deixou bem claro que não existe essa relação direta do colocar o silicone e você desenvolver fibromialgia, artrite reumatoide, esclerodermia, qualquer outra doença, não existe, são casos raríssimos e não existe também essa relação direta de que se eu tirar meu silicone eu vou ter resolvido minha doença autoimune, porque ela, ela pode ser, como eu disse, é, o que pode ter causado isso pode ser tanta coisa além da, do, da cirurgia que você fez para colocar o silicone e mesmo porque desenvolver não é o silicone que está causando aquela inflamação crônica ali, pode ter muitos outros fatores. Então, isso é o alerta que a gente deixa aqui com esse vídeo, tá bom? Eu, eu tenho casos práticos aqui, como eu disse, de pacientes que colocaram silicone desenvolveram doença autoimune e têm nos procurado. O que a gente tem alertado elas é o seguinte. Se você tem uma queixa estética, acha que sua mama está grande, que não é mais, não combina mais com você e você quer reduzir, eu acho que essa sim deve ser uma motivação correta para retirar o seu silicone. E se por um acaso... Melhorar, você reduzir a dose das medicações, da fibromialgia que você toma, é, a gente vai ter um ganho, a gente vai ter um benefício. Mas não existe essa questão de que eu tirei meu silicone e eu curei. Eu não vou ter mais fibromialgia. Porque é uma doença autoimune. É o seu organismo reagindo contra ele mesmo e não reagindo contra aquele silicone ali. É isso que precisa ficar claro, tá bom? Eu tenho outro exemplo aqui de uma paciente que já tinha... Doença autoimune, ela tinha esclerodermia e teve câncer de mama. E ela precisou fazer uma mastectomia e nos procurou para avaliar o tipo de reconstrução. Ela tinha uma mama bem pequena e colocar uma prótese pequena de perfil natural e ia trazer uma reconstrução bela para ela. Só que antes de eu colocar essa prótese, como ela tinha essa doença autoimune, a gente discutiu com a reumatologista que a acompanhava. E ficou decidido então que aquela poderia ser um tipo de reconstrução, a paciente seria acompanhada depois do pós-operatório para avaliar. Se piorou, se descontrolou a esclerodermia dela, a doença dela, se teve que aumentar a dose das medicações para controlar a doença dela, a gente chegaria à conclusão de que sim, aquele silicone pode ter interferido. Sabe o que, que aconteceu? Ela não teve nada, está super satisfeita com sua cirurgia, não precisou aumentar a dose de medicação, a doença dela continua controlada e a gente não viu uma relação direta. Então, um exemplo dessa minha paciente, a gente tem, a maioria dos casos, funciona assim. São, como eu volto a dizer, são raríssimos os que a gente realmente precisa tirar o silicone para tratar. Doutor, mas não é isso que eu vi. Eu vejo grupos de pacientes aí, eu vejo grupos de... É nas redes sociais falando sobre o esplante e o tanto que aquelas pacientes que tiraram o silicone resolveram os problemas dela então eu posso dizer para vocês que isso não é a maioria dos casos eu, eu tenho certeza isso eu afirmo que quantas pacientes colocaram silicone no brasil e no mundo e quantas delas têm doença autoimune eu posso dizer que é a minoria dos casos agora o que interfere na sua doença autoimune, além da questão é, física de ter um corpo estranho ali, é a questão emocional também. A gente sabe que pacientes que têm fibromialgia, se você tem, você vai concordar com o que eu estou dizendo, o aspecto emocional ele interfere muito no seu tratamento. Então, uma paciente que, te, é, que tem fibromialgia tem depressão ou teve algum trauma familiar ou teve alguma perda familiar a gente sabe que aquela doença ali ela tem até um descontrole e precisa aumentar a quantidade de medicamento que ela usa um dos tratamentos da fibromialgia, por exemplo, é fazer atividade física. É você sentir bem consigo mesmo, que isso melhora até o seu tratamento. Então olha o tanto que esse aspecto emocional interfere também na sua doença. Então vamos lá. Se eu acho que o problema da minha vida é o silicone, e eu tiro o silicone e eu estou melhor comigo mesmo, aquele aspecto emocional de retirar aquilo que você acha que era a causa do seu problema pode se interferir. Mas isso não significa que ele era a causa, mas se ele melhorou a, a sua maneira de reagir ou de, de se enxergar, pode ter sido essa a causa da sua melhora e não necessariamente o silicone estava fazendo mal para você. Então é isso que a gente tem que analisar direitinho e a gente acha que a maioria das vezes os pacientes que relatam que tiraram o silicone e melhoraram foi por causa disso, por causa do aspecto emocional e não porque o silicone estava causando doença para ela. Eu tive recentemente outra paciente que estava com uma rejeição do implante, ela operou com outro colega e estava com uma infecção no implante já há vários meses e ia adiando para tirar, porque não queria tirar aquela prótese e isso estava causando queda de cabelo, estava causando dor na mama, dor no corpo, então era uma doença assim causada por uma infecção no implante. Não era propriamente uma reação ao silicone, era uma infecção no, no silicone. A gente retirou, tratou aquilo, resolveu o problema dela. Então, peraí, a gente tem que diferenciar as coisas. Uma coisa é doença autoimune, outra coisa é rejeição do implante por causa de uma infecção que pode ter nele, outra coisa é o aspecto emocional. Então são muitas variáveis que eu sugiro que você procure o seu cirurgião plástico, confie nele, se... O seu cirurgião plástico, o seu reumatologista indicarem a retirada do silicone, acho que, que é uma boa indicação. Mas não siga conselhos de rede social, porque tem muita coisa que interfere na, nessa causa e efeito aí e você pode realmente se iludir, tirar o seu silicone e não ver o seu problema resolvido, tá bom? Então espero que tenha sido claro esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e curta aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado!